costuma trazer sempre cores As cores da FAN Sempre parecida E no vídeo de hoje eu vou falar pra você As três cores que devem vir na FAN 2024 E duas cores aí já tá confirmado É praticamente 100% de certeza que vai vir na FAN 2024 E eu vou explicar pra você o porquê no vídeo de hoje, tá? Vou falar pra vocês também é, essas cores eu estou se baseando nos últimos 5 anos de lançamento da fã, tá? Desde a fã 2019 até a fã atual. Vou falar para vocês as cores. Aí ah, eu quero saber a opinião de vocês. Eu trouxe o um vídeo falando das cores da Titan. É, vou deixar o link aqui na descrição para depois vocês verem. As cores que deve vir na Titan 160-2024 tá? Pra quem tá curioso aí Pra quem tá esperando Chegar a moto do consórcio Ou pra quem tá pensando em tirar a moto 0km Esse ano É bem legal vocês saberem As possíveis cores que devem vir Beleza? Seguinte família é, Vamos começando falando aí do ano de 2019 As três cores que veio na Fã 160 tá? Lembrando Que na Fã as cores que a Honda traz são sempre cores mais neutras, tá? E na, na Titan sempre cor mais chamativa, por exemplo, vermelho, é, azul, é, dourado, que é umas cores mais chamativas, é o que a Honda costuma trazer na, na moto, tá? Em 2019 as três cores da fã é, era vermelho, tinha fã vermelha, 2019 tinha a fã preta 2019 e tinha a fã cinza 2019, eram essas três cores, vermelho, preto e cinza. Já em 2020, a Honda mudou, trouxe a fã vermelho, preto e trouxe a cor nova, que era a cor prata, em 2021... Para quem acompanha aí, para quem não, não tá sabendo, em 2021 a Honda não trouxe nenhuma mudança nas motos, porque era ano de lockdown, né? Então as motos continuaram tudo a mesma coisa, as mesmas motos de 2020 eram as motos de 2021, então continuou com o fã vermelha Fã preta e fã prata A mesma moto, não mudou nem Carenagem, nem adesivo Era a mesma coisa, exatamente igual Já em 2022 a Honda acertou muito A Honda trouxe a fã Vermelha 2022 A fã preta 2022 E a cor nova Que é a cor Azul Na fã 2022 Que é uma cor que teve Muitas vendas Teve bastante sucesso Muita gente gosta Da fã Da cor azul E realmente ficou bem bonita Eu particularmente gosto bastante Agora em 2023 A roda tirou de linha a cor azul Infelizmente E trouxe a fã 2023 Na cor Vermelha Na cor Preta e a nova cor foi a cor prata. Foi 2023 prata. Então família, é o seguinte, como falei para vocês nesses cinco anos passados, segue um padrão as cores. As duas cores que é certeza que a Honda vai trazer, que todos os anos tem, é a cor vermelha. Então certamente a gente vai ter. Fã 160 2024 na cor vermelha. A segunda cor que em todos os anos aparece é a cor preta. Então certamente a gente vai ter também a Fã 160 2024 na cor preta. E vamos para a nova cor, né? Uma, uma das cores que a Honda sempre traz é a cor prata e a cor cinza. Como esse ano passado, que é o ano 2023 no caso, né, já tem a fã cin... a fã prata, possivelmente, a minha opinião, é que a Honda vai trazer a fã 160 2024 na cor cinza, assim como foi lá em 2019, a mesma tabela de cor, que era vermelha, preta e cinza. Essa é a minha opinião, família, vocês concordam comigo ou não? Fala aí qual cor você acha que vai vir para a Ford 2024 Deixa nos comentários para ver se você acerta ou não Aí depois que lançar, você volta aqui no vídeo você pode comentar Para você ver se você acertou as cores ou não A preta e a vermelha é a certeza Isso aí, é... nossa, vai ser muito difícil não ter essas duas cores e a cinza muito possivelmente sim A prata não vai ser Porque duvido, duvido que a Honda vai repetir cor Não tem o porquê ela repetir Ou a Honda poderia trazer uma nova cor Mas também é, é muito difícil é, A Honda trouxe nova cor Se eu não me engano foi lá em 2017 E 2022 É, foi isso Se eu não me engano 2017 tinha a fã branca em 2022 a fã Azul, o resto dos, dos outros anos era tudo fã prata e fã cinza, que são cores mais neutras que eu expliquei para você no começo do vídeo. Então, muito possivelmente a Honda vai trazer essas mesma cor. É, a Honda costuma mudar, às vezes, a tonalidade de cor Às vezes, por exemplo, é um vermelho mais claro É um vermelho mais escuro Isso eles costumam mudar Mas não deixe de ser vermelho, por exemplo, entendeu? Essas são as cores da FUN760 2024 É, agora você pode assistir Se você tiver interesse na, nas cores da Titan E se você quiser que eu faça cor de outra moto Pega os anos passados de outra moto Por exemplo, A Start a Bros, é, Twister, Cê deixa nos comentários aí que depois eu, eu gravo um vídeo falando das possíveis cores para para esse tipo de moto, para esse modelo de moto agora em 2024, tá? Lembrando que o lançamento da moto não tá longe. É, a Honda costuma trazer agora na metade do ano. O lançamento mais próximo é em junho. É de junho a setembro, mais ou menos, o lançamento da 2024, né? Tem que saber se a Honda vai antecipar pra junho, que já é agora, daqui dois meses, ou se a Honda vai deixar atrasar lá pra setembro. Mas eu duvido muito, eu acho que ó, pra junho, julho, a Honda já vai estar tá lançando aí a 2024 pra gente comprar. E eu vou trazer aqui no canal, fi. Pode deixar. Que a 2024 vai estar tá no canal, certeza. Lançou, já vou lá na Honda, ó. Dá minha, minha Titan 160 2024. Ou fã, né? Vamos ver as cores que vai sair. Aqui eu achar que fica mais bonito, eu compro. Fã ou Titan? Fechou família? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É marcha na 160.